vande guru padadandam dandam bhakta vinda samannitam Sri Chaitanya-prabhu-bandinitam-ananda-sahoditam nanda nanda nanda vandiradhika charna gopijana samayukta vinda Bancha kalpa taruvascha ki pāsindh veva-cha. Patitanang pāva-nebha-vaiṣṇavibhyo namo-nama. Mukaṁ karoti bācha pangung lang haita yatke Yad ke pātta maha-nabandhi parma-hananda-mādhava. Vishnabhaktipadedevi satyabhattvai nama nama Narayana namaskitta narañjaya naratama Devinsara swatim vyasam tato jayo mudira Saṅkirtane kishno kato padesha Gauri rakta guru hakthivit bhakti pramoda ksho jagodaruno deyam sadapari bhavagnam abhisto duham teethas padam siva virinchenotam saran bhita tiham punotpal bhavadhipotam bande mahapurusate charuna javindam yat paad ballevana kachanda bispori jito que me fica por vindo sho aders Sri Krishna Caitanya Prabhunita Anand Shyaddayi tadada adhar Gaurabhakta Sri Krishna Chaitanya Prabhunita Shri Adva Itakadha Dharu Sivasade Vinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram. Hare Ajahnulammita bhujau ganakabhadhatum sângkira tanoika kamala yatakshar visham varo dijavaro jugadhar mapalo Bande Jagat priya karo karunam bhataro Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Ramura Rama Ramu. nama mi gange tapad sura suro Bandito di barubam, muktiin cha muktiin sinitam, Ganga Taranga Kalapam Gauri Nirantara Bibushi Tabam Bhagam Narayana Priyam Ananga Madhaparam Bharana Sipurapati Bhajavi Shanatham Bhagi Lakshmi JAS Sacha Bhakshashi Risha Sahidai Sambhi Dvam Nishin Haji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Vipado naiva vipado, sampado naivo sampado, vipado ho visvaranam vishnu, sampado narayana Srithi, Vipado naiva vipado, sampado naivo sampado, vipado ho visvaranam vishnu, Shampado Narayana Svati Bhakti Goswami Gaudiya Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada Jagad Jagadguru disse. Gradualmente a civilização se afasta da verdade absoluta, disse Srila Bhakti Siddhanta, Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada. O mundo inteiro aos poucos se afasta da verdade absoluta. Gradualmente as pessoas se afastam de tal maneira, eles se afastam da verdade absoluta, ah, eles se afastam tanto da verdade absoluta, que eles, se tornam, eles ficam com medo quando falamos da verdade absoluta diante deles. Por que Bhakti Siddhanta afirma isso? Que se um sábio, se um sado pronunciar a verdade absoluta diante deles, eles ficam com medo. Por quê? Bakshidanta disse isso. As pessoas pensam que os problemas materiais que se apresentam na nossa vida, se forem solucionados, conseguiríamos viver uma vida muito suave muito confortável, mas as pessoas não percebem que depois que elas resol... solucionam um problema, outro problema vem, e se você soluciona aquele problema, um outro problema vem. Incontáveis problemas se manifestam para nos colocar numa situação desconfortável, e mesmo assim você não consegue entender que será sempre assim, que a vida é instável. As pessoas não conseguem entender mesmo Diante desse fenômeno que se repete. O que você quer dizer com o samsara material, com o ciclo de nascimentos e mortes, com este universo? Qual é o significado disso? Eu poderia dizer: incontáveis problemas dentro deste universo, você poderia. Coletar e empilhá-los. Uma montanha de problemas. O Samsara é uma gigantesca montanha de problemas, como os Himalaias. Você pode coletá-los e colocá-los num lugar só, como os Himalaias. Esse é o Samsara. Mas mesmo assim, você gosta do Samsara. Você gosta do mundo material. Isso é um milagre. Ninguém pode colocar a mão no Bhagavatam, no Shalagramshila, no Sr. Nishima. Ninguém pode dizer, eu não gosto do mundo material. Eles não têm esse poder, eles têm uma fraqueza. As pessoas têm, sentem a fraqueza de se sentir atraídas pela criação material. E Prabhupada costumava, dizendo, costumava dizer, as pessoas que moram daquele lado do rio são muito felizes. As pessoas pensam, olha, aqueles que moram do lado de lá são muito felizes e as pessoas que moram lá naquele lado pensam que as pessoas que estão do lado de cá que são felizes, mas ninguém está feliz. A felicidade não está plenamente aqui, existe somente uma sombra da felicidade nos mundos materiais. A felicidade Eterno não existe aqui. A é felicidade verdadeira. Então, um dia, uma rainha, podemos citar este exemplo, uma rainha em seu palácio. Ela, as rainhas têm arranjos especiais para tomar banho. Se você entrasse nesse palácio, você teria visto que essa rainha tinha um lugar secreto. O rei poderia abrir uma porta secreta, o rei e a rainha poderiam abrir uma porta secreta e chegar até o rio. A rainha não vai na frente de todos até o rio. Eles têm uma passagem secreta. Em Agra, existe um, um rei que cometeu muitos erros, muitos pecados. Eu não quero nomeá-lo. Ele quer fazer um grande palácio. Ele fez o mesmo arranjo, por baixo da terra ele chega no rio, ele chega no Yamuna para tomar banho, numa, numa frente do Yamuna, muito bem, essa rainha, ela retira todos os ornamentos, ela tem colares muito caros de diamante. E ela coloca tudo num canto e vai tomar banho. Mas nesse meio tempo, um corvo consegue pegar aquele... Com o bico, ele pega aquele colar de brilhantes dela, de diamantes, e sai voando. E a rainha grita. O rei fica bravo. O que aconteceu? E ele manda seus mensageiros para seguir o corvo, seus súditos. E depois de voar muito, esse corvo se senta no galho de uma árvore e aquele colar fica preso no galho. Acaba caindo da boca dele e fica pendurado no galho. O, o, o, o corvo percebe que aquilo é inútil para ele e joga aquele colar lá. E, e todos esses emissários do rei estão correndo atrás desse colar. Finalmente um deles percebe que o colar está dentro do, de um lago. E o rei tinha dito que daria uma grande recompensa para quem descobrisse esse colar. e alguém olhou para o rio e viu, olha, tem um colar lá dentro. E eles pulavam no, no lago e a, o reflexo desaparecia. Finalmente, um sado foi até aquele lugar e, e ele perguntou, cadê o problema? A gente está vendo um colar lá no fundo, mas quando a gente pula, ele some. Ninguém consegue pegar ele lá. O sado disse, olha, vocês são tolos, olha para cima. O colar está lá em cima. É a sombra dele, é o reflexo dele que está no lago. No Bhagavatam também está explicado isso. Tem um verso muito famoso que fala sobre as sombras, sobre esses reflexos. No deserto também você tem que ir numa longa distância e você pode encontrar um oásis no deserto às vezes existem oásis algumas árvores e alguma água um oásis então o homem quando vê isso sai correndo na direção do oásis e uma vez um tolo ele tinha chegado há pouco tempo no deserto e ele não sabia que existiam miragens também. Existem oásis, mas existem também miragens. Ele começa a sentir sede ali, ele se perde no deserto. Ali na região onde era a Babilônia. Às vezes tem 40, 50 quilômetros sem água, sem nada. Às vezes, depois desses 40 quilômetros, encontra-se algum oásis. Ele estava morrendo de sede, esse homem. E ele vê a água lá longe. Mas não é água. Ele vê uma, uma ondulação do, do calor e acha que na distância é água. Quando ele corre lá, ele chega lá e vê que a água está mais longe. E aí ele corre, corre, corre. corre. Ele fica tão sedento que cai no chão e vai morrer. Porque não é água, parece água. De longe, a ondulação do calor faz o ar parecer água. É o sol e o ar. O ar se move perto da, da, da areia, ele fica tão quente. E o ar frio desce e cria-se uma onda, de longe aquela onda parece água. Então, dessa maneira, aqueles que, são, que estão desfrutando no mundo material, nas suas vidas, em suas famílias, o desfrute deles é como uma miragem. Eu conheço um senhor que tem 90 anos. Ele ainda está forte. E até hoje ele tem luxúria, desejo físico. Aos 90 anos, ele ainda tem. Fala, Nossa, mas esse homem, um homem velho, não deveria ter luxúria. Absurdo, às vezes tem. Não depende da idade. Shukadeva Goswami tinha 16 anos, mas não tinha luxúria. Ele era livre de qualquer luxúria. Snigdarishi também não tinha luxúria. Mas esse senhor que eu conheço, aos 90 anos, ainda tem cama. Não é uma coisa ligada à idade. Depende dos seus campos-caras, das suas emoções, das suas impressões, das suas atividades passadas. Você é condicionado pelos seus samskaras, pelas impressões que você traz com você, pelo resultado do karma. E essa é a natureza comum das pessoas. Eles querem desfrutar. Eles não gostam de se desapegar das coisas. E se eles fazem um pouquinho de desapego, o desapego deles não é útil para a para adoração a Krishna. Esse tipo de desapego sem Krishna também é igual ao apego, não tem utilidade. Não é útil para o Haribajana. Nós pensamos que nos planetas celestiais Indra Maharaj, que ele está muito feliz lá. Nós pensamos assim, não? Que Indra é o rei dos céus. Ele é o rei dos semideuses. Então, ele está desfrutando tudo. Você não tem informação. Você não sabe que Indra Maharaj está atravessando grandes problemas. Às vezes, algumas entidades demoníacas tentam atacar os planetas celestiais. E já aconteceu dele ter que deixar sua esposa e sair correndo. De ele não ter poder para conseguir proteger sua esposa. Ah, Indra se foi. Existem demônios muito poderosos que atacam os planetas celestiais. E ele sai correndo dos planetas celestiais e corre como um mendigo. Está escrito no, nos, nos Puranas. Posso mostrar para vocês todos os tipos diferentes de problemas que Indra Maharaj enfrenta. Uma vez o Sr. Indra comete um erro, comete um erro, porque ele tem falso ego, não? Né? Então, ele comete uma parada aos pés de Lótus de Brihaspati Deva, o seu Guru. E depois disso, os problemas começaram. Porque se você insulta um Sadguru, todas as suas opulências, todo o seu conhecimento, As suas, a sua boa fortuna, o resultado das coisas auspiciosas que você fez, tudo se dissolve. Se você quer insultar um Vaishnava, tudo vai acabar para você. Brihaspati foi insultado por Indra. Brihaspati entrou e Indra continuou imóvel, sem prestar reverências à presença do Guru. E todo o poder de Indra se foi. Finalmente, o Sr. Indra decidiu fazer uma cerimônia de fogo, porque Brihaspati desapareceu, ficou invisível. Ele tem poderes místicos, Brihaspati. Se o Rishi estiver aqui, eu posso não vê-lo. A gente não pode vê-lo, porque eles têm esse poder místico. eles podem ficar invisíveis. Brihaspati é o próprio Júpiter, ele é a personificação do planeta Guru. É. Existem poderes míticos nos quais eu posso me tornar tão pequeno que eu posso entrar na matéria. Posso me sentir tão leve que eu posso sair voando. Esses poderes místicos existem. É possível escutar a longa distância o que as pessoas estão pronunciando. Esses são poderes dos yogis, dos místicos, que são alcançáveis através de austeridade e mantras. Então, Brihaspati se torna invisível naquele momento. Se o Guru não está aqui, quem pode nos guiar? Se nós tivermos algum problema, algum momento inauspicioso, quem vai nos dizer o que fazer? Onde ele foi? Onde o nosso Guru foi? Indra fala, nossa, eu cometi um erro. guru oh, Gurudev. Mas Gurudeva se vai, fica invisível. Então todos os semideuses, eles decidem, aceitar um guru, porque Brihaspati Dev ficou bravo, desapareceu, eles vão precisar de alguém para fazer alguma cerimônia de fogo. Então eles aceitam Vishvarupa, um Brahmana muito poderoso como guru. Ele era um Brahmana muito forte, muito poderoso. Vishvarupa. Vishvarupa, ele é filho. A mãe dele, ele é um híbrido, na verdade. Às vezes acontece isso. Às vezes, aqui na Terra acontece que o pai é muçulmano e a mãe é hindu. A mãe dele era um demônio. A mãe desse desse rishi. Então, nós geralmente temos um grande amor pelo, pelo tio materno, né? É normal isso. Então, Maharaj está dizendo que Indra precisa fazer uma cerimônia de fogo. Mas ele não realiza que Vishwarupa vai oferecer o Yagya, Indra não vai perceber. Secretamente, ele vai oferecer os benefícios do Yágya que está sendo produzido por Indra, que está sendo bancado por Indra, para o seu tio materno, que é um demônio. Secretamente, ele está fazendo uma oração secreta pelo seu tio, que é um demônio. Então, ele oferece... Ele oferece para civilizações demoníacas o resultado daquele daquele é, cerimônia de fogo Indra fica muito bravo e Indra decepa a cabeça de Visvarupa quando ele percebe que ele estava fazendo isso Vishvarupa é um Brahman. está agindo como guru Então Indra ficou numa situação pior ainda. Porque ele matou alguém que estava agindo como guru e como brahmana. Então ele, ele foi culpado de ter matado o guru e um brahmana. Se você mata um brahmana, existe uma, uma maldição, um, um, um pecado que contamina você. Indra Maharaj fica desesperado: o que fazer? O Indra Maharaj fica nesse way, pro grande problema. Então, não uma vez só. De alguma maneira, Indra precisava resolver isso. De alguma maneira, eles arranjaram uma cerimônia de fogo gigantesca para liberar Indra Maharaj desses pecados. Papa. O papo quer dizer pecado. Eu quero lembrar vocês, por exemplo, que no assim. existe uma razão pela qual, durante o se nós não comemos grãos. Somente algumas frutas e flores. Então, em primeiro lugar, Sim, quando ele mata esse Brahman, né? ele pede ajuda para Lakshmi depois que ele mata Vishwarupa, ele está diante de um grande problema Então, Indra resolve pedir para que as mulheres, as plantas, a água ajudassem-no a pagar esse, esse karma pesadíssimo. Então, no Ekadashi, essas atividades pecaminosas de Indra vão... Elas se tornam poderosas e elas vão para os grãos. E as, as mulheres também condividem esse karma do Senhor Indra através da menstruação e das dores menstruais. E as águas se contaminam também. E foi uma maneira que foi arranjada para o Sr. Indra pagar. Ele pagou pessoalmente, mas um pedaço ele não tinha como pagar. Isso foi distribuído pelo cosmos através de algumas acordos que Indra fez. Então houve um segundo Yagya, depois que ele matou esse Brahman. Então quando o pai de Vishwarupa, Troshtha, ficou muito bravo, porque o filho foi decepado por Indra. Ele queria se vingar. Ele matou seu filho. When he wanted to take revenge, he wanted to arrange one big yagya. he wanted to offer share. So that from one powerful demon can come out and take pai de Vishwarupa quis fazer um yagya para. Fazer surgir um demônio que se vingasse de Indra. De indra. Então esse, o pai de Vishvarupa faz esse, essa cerimônia e nela os brahmanas têm que sempre fazer yajas positivos. Mas, infelizmente, porque os Brahmanas são, são forçados a fazer o contrário, e por conta de um erro, de um verso em sânscrito, o contrário se manifestou. Um demônio veio que era para sair do fogo para matar Indra. Mas o contrário ocorreu. Indra. Ficou, acabou recebendo o poder de matar. Então, o Maharaj está explicando que esse inimigo de Indra nasceria ali do fogo. Mas por conta de um erro na pronúncia, o significado foi invertido. O efeito do mantra foi o contrário. O que que ele disse? Ele pronunciou Indra, o inimigo que receba mais poder. Ele queria dizer que o inimigo de Indra tivesse mais poder, mas ele disse, Indra o inimigo que tenha mais poder. Então, ele pronunciou o um mantra de maneira imperfeita. É difícil realizar isso. O sânscrito é uma, uma língua muito precisa. Qualquer erro na, pergunta, na pronúncia, o significado se transforma. Um significado totalmente mudou, um, um exemplo. Eu posso dar para vocês. Um exemplo prático. Um homem muito rico, uma vez. Muito, muito poderoso. Ele tinha um porteiro no portão da sua casa. E eles checavam quem entrava e quem saía. Mas de alguma maneira, por conta de algum lapso, um bandido entrou no prédio, pegou algo muito caro e saiu correndo. Então, esse homem que era muito rico, ele estava vendo de cima, ele viu, ele viu ei! Que ladrão está indo embora, caçem ele. Ele queria dizer o rei, o o, hum, o ladrão está correndo, peguem-no. Ah, ele era gago. Por conta do, do fato de que esse rei era gago, ele pronunciou errado. Esse milionário era gago. Ele quis dizer, não deixe que ele vá embora, peguem-no. Por conta dele gaguejar, ele disse o contrário. Não parem ele, deixe que ele vá. Em vez de dizer não parem, eles dizem não, não, não, não, não. Parem. Deixe ele ir, por exemplo. Se você gaguejar, parece que ele está dizendo não, não parem. Em vez de não, parem. Então, por conta do jeito que ele pronunciou, os guardas pararam e deixaram o bandido sair correndo. Então, da mesma maneira, os rishis. Isso acontece nos planetas celestiais, né? Os rishis fazem um yagya e sai um demônio, só que eles fortalecem Indra. Esse pai desse Brahmana que tinha sido assassinado, ele vai fortalecer Indra por conta das suas palavras. Mas, mesmo assim, Indra tinha um grande problema. Então, pelo, pelo conselho do Sr. Brahma, ele se aproxima de um rishi. Um rishi muito poderoso. Hum. Então, Vishnu dá esse conselho para Indra. Você pode pegar o osso desse, desse rishi e fazer uma arma, e essa arma vai matar esse vitrashur. Era Chittaketu Maharaj. Isso acontece por conta de uma, de uma, de uma é, maldição de Parvati Devi. Então, Vitrasurva será morto por Indra, com a ajuda desse, dessa lança feita com o osso de um, de um Burishi poderosíssimo. Agora, come ele é porque ele de do is coming out. Do is coming out from fire. Because you know the case of Drupadhi. Drupadhi coming out from fire. Maharaj está fazendo um paralelo com Drupadhi. Drupadhi também sai de dentro de, um, de uma cerimônia de fogo. Isso está de, descrito no Mahabharata. Pelo desejo de Drupadha do rei Drupada. Dois filhos nasceram do fogo. Similarmente, esse Vitrashur que nasceu no fogo, ele também era filho de um brahmana. Então, de novo, Indra matou um brahmana. Então, a primeiro, o primeiro resultado de, de, de, de, de as atividades pecaminosas de Indra foram distribuídos. E agora Indra, desesperado, vai até os Himalaias. Existe um, um lago lá, Manasarva. Lá, numa flor de lótus, Devi está, fica lá. Então, ele vai tomar abrigo no special de de Lakshmi, Devi. Mas há Se alguém então a eu quero fogo não pode chegar porque Na verdade, o fogo, vai no nome dos semideuses, deuses se você oferece algo, é o fogo quem leva para eles aquela energia do que está sendo oferecido no fogo. E ali onde ele estava, as energias do fogo não, não, não levavam nada para ele. Então, ainda ele estava jejuando. O que Maharaj quer dizer é que não, não somente uma vez, Repetidamente Indra cai num problema dentro do outro. Então nem o rei dos semideuses é feliz. Você pensa que Indra está feliz, mas Indra não está feliz. Você pensa que um determinado rei esteja muito feliz, porque ele domina o mundo inteiro. Como Pritho Maharaj, Ambarish Maharaj, eles eram reis do mundo universo inteiro. Sevent, as are all the world, they used to control, so power. They are chariots, they can fly, you need a plane. But they have already chariots, they can go here with infraction of secrets. Então, você precisa de não sei quantas horas para ir de um lugar para o outro. Mas nos Vedas está explicado que algumas personalidades têm vimanas, têm máquinas voadoras que podem chegar de um lugar para o outro muito rápido. E você pensa que essas pessoas que têm todas essas tecnologias sejam felizes. Os reis ou quem pode se mover de um lugar para o outro, mas a felicidade só está no coração de um sado verdadeiro. Eu não estou dizendo então, é um rasta, é um sado, na, se é um grihasta. Os que são verdadeiramente sábios são felizes. Somente os sábios são felizes, diz Maharaj. Aqueles que se concentram nos pés de lótus do Senhor Supremo, somente eles têm felicidade. Todas as outras pessoas, eles não conhecem a felicidade. Não tem ninguém que possa ser feliz se for um materialista, e se ele é feliz por um período, dali a pouco ele não é mais, então existe esse problema na matéria, ontem nós falamos no caso de Atma Dev, o pai de Gokarna, Atma Deva agora está com um grande problema, porque seu filho mais novo é um bandido. Toda a propriedade que ele tinha foi dissipada por esse filho demoníaco. E, finalmente, nós explicamos que algumas prostitutas decidem matá-lo e ficar com seus uh, pertences, suas joias. E eles são jogados dentro de um buraco. E elas cobram a terra com, com barro e elas plantam algumas Mudas de árvore ali para que ninguém pensasse que tivesse um corpo ali. Eles pensam ali um jardim. Mas o espírito desse Dundakari, desse personagem que era filho de Atma irmão de Gokarnaji, ele vai se manifestar. Então, um dia, Gokarna, seu irmão, que era um sábio, vai dar Harikata. É a terceira vez que o Bhagavatam é pronunciado. Então, o Bhagavatam foi pronunciado mais tarde. Mas Maharaj está fazendo um flashback relativo ao pai desses dois. Né? Atma Dev, que perdeu tudo, todas as propriedades por conta do filho mais novo. E ele vai reclamar, falar sobre isso com o seu filho, que era um sábio. Ele teve dois filhos, Atma Dev. Então Gokarnadi vai responder para o seu pai. Ele dá um conselho para o pai. Ele diz: Você, pai. Tente, por favor, sair desse problema através da sua afinidade, com, na sua casa, com, com as crianças, você tem que retirar a sua afinidade, o seu apego com seus próprios filhos. Se você tem uma afinidade, se você tem uma conexão com alguém, se aquela pessoa sofre ou comete erros, você se sente afetado. O Maharaj está contando que quando ele era muito jovem, ele dava aulas particulares. E onde ele morava tinha um palácio. E lá Maharaj dava aulas é, particulares nessa espécie de palácio, um prédio grande. E naquela época, o dono dessa casa tinha esse palácio tinha uma filha e um, um filho. Eles me respeitavam muito, eu dava aulas e ia embora. Um dia, eu descobri que aquela menina, ela estava, a filha, estava tendo uma relação de amor com um outro homem, com um homem. E teve um problema com, com eles algo ilegal. Talvez ele fosse casado. Então Aquela moça queria cometer suicídio. Ela queria tocar fogo nas próprias roupas. Eu fui informado que ela estava querendo fazer isso. E eu cheguei no hospital. Ela era muito linda antes. Era uma moça dourada. E ela parecia um pedaço de carvão no hospital, quando nós fomos visitá-la. Ela parecia um pedaço de carvão deitado. Ela ia morrer de qualquer forma, ninguém podia salvá-la. E quando essa cometeu, quis cometer suicídio, a alma dela chamou Ela chamou o rapaz por quem ela estava apaixonada e ele também cometeu suicídio. Ele era um rapaz alto e forte. E o que eu quero dizer com essa história? Por que eu trouxe essa história? Porque ele não, estava, ele não queria morrer, mas por conta da atração, de, por conta dessa afinidade entre um e outro, ele também cometeu suicídio. Dessa maneira, todos os homens do mundo material, se eles têm um tipo de afinidade, um tipo de conexão, é, por conta dessa conexão, eles podem perder o bhajana. Eles não podem, eles podem alcançar o sucesso espiritual, eles vão ter que ficar aqui. Então, a primeira coisa é que você tem que sair dessa afetividade, desse apego com as pessoas. Então, Gokarna, Vai dar esse conselho ao seu pai, pai. Por favor, sirva o guru e os vaisnavas. Então, tente entender o Bhagavatam. Mas Gokarna disse também, este verso enquanto você estiver ocupado com com dharma mental dharma body dharma ou so called general dharma which cannot give you 100% dharma material dharma da mente o dharma do trabalho as funções e as, os deveres da vida, o Dharma social, a sua função na sociedade, a sua função no mundo, o Dharma do corpo, a, sua, a função do corpo. Se você não fala, não, não segue o Dharma absoluto, você não consegue fazer nada de verdadeiramente espiritual. Então Gokarna vai dizer, continuamente tente fazer. Uh, o Bhagavad Dharma, o Dharma da devoção a Deus, e deixe os dharmas provisórios para trás, descarte-os. Tente deixar todos os outros dharmas. Não é verdadeira utilidade correr atrás desses dharmas provisórios, família, trabalho, sociedade, etc. Aqueles que são sadgurus, vaishnavas, você pode servi-los. Como resultado, você pode sair de qualquer apego. Essa é a única maneira. Pela ajuda do quê? Você pode cortar os afetos, as afinidades, os apegos da sua vida aos materialistas e se concentrar no serviço aos Vaishnavas puros. Esse é o único caminho. Eu comecei com um verso e disse, as pessoas pensam que existem muitos perigos. Indra também pensa que o futuro pode trazer muitos perigos, mas Indra não consegue realizar que o Haribájana é a solução. Mesmo Indra Maharaj sendo o rei dos céus, Aí dos planetas celestiais. Indra Maharaj, mesmo assim, não consegue realizar o que Kunti deve realizar. A mãe dos cinco Pandavas, ela pode realizar. Quando Krishna vai para Dwaraka, depois de resolver os problemas dos Pandavas, Krishna volta para Dwaraka. Mas Drog Kunti, a mãe de Arjuna, Vai orar para Krishna. Uma vez, pelo desejo de um devoto muito sênior, Shambhava está dizendo que escreveu um livreto sobre esse ponto. Ele pediu para que eu escrevesse uma explicação dos humores de Kunti. Eu escrevi este livro de Shambhava, A Glorificação de Kunti Devi. Muito bem. Kunti Devi, ela pede para Krishna algo extraordinário. Fique mais aqui, porque nós estamos em perigo. Krishna diz: Ué, os problemas acabaram. Quais problemas vocês têm agora? Vocês ganharam a guerra. Vocês vão desfrutar a, a soberania sobre todo o mundo material. Todos os problemas acabaram. Jarasandha. Não está mais vivo, Kamsa não está mais vivo, Duryodhana, Shishupal, todos os seus inimigos se foram. Que problema você tem agora? Diz Krishna a Kunti. Você agora é soberano. vocês são soberanos do mundo inteiro, ninguém vai atacar vocês. Mas Kunti Devi diz: agora o verdadeiro problema começa. Essa não é a solução. Agora o verdadeiro problema vai começar. O que você quer dizer com isso? O Krishna sabe de tudo. O que você quer dizer com isso? Ela diz, agora os problemas aqui vão começar, Krishna, é isso que eu quero dizer. Porque agora a gente pode esquecer você. Agora nós estamos em condições favoráveis, dinheiro, confortos, Está tudo muito bem, eu vou querer desfrutar a vida. E eu posso esquecer você. Quando existem perigos, nós nos lembramos, ó oh, Deus, me ajude, você me salvou. Mas quando o problema acaba, a gente de novo quer desfrutar. Ah, eu posso te mostrar tantos exemplos. Oh. Uma vez, Chila Maharaj está contando que ele estava a, a, a, fazendo uma adoração e o Maharaj falou para ele, por favor, me salve. O Gurudeva, veja a condição deste senhor. E, meu Gurudeva, diz Bhakti, perguntando para o Igor Samaraj, falou, ah, ele vai morrer? Ele está com câncer cerebral de Xambaba. Então, Maharaj disse, eu curo você, se você depois que for voltar, ele ia se operar no sul da Índia, em Madras, em Velo. Se você voltar, você vai ter que fazer Haribajan. Ele falou, sim, eu prometo. Ele prometeu. Se eu voltar da operação vivo, eu falei para Haribajan. Mas quando ele voltou, ele sarou. Maharaj garantiu para ele uma benção. E até hoje, ele não faz Haribajana. Ele voltou e não cumpriu a promessa. Por quê? Porque as pessoas só procuram Deus quando elas estão doentes. Então na época que ele estava doente, ele estava só com 5%, de, de, 5 de chance de viver, 95% que ele vai morrer. E ele estava, ó oh, Senhor, ó oh, Senhor, salve-me, salve. Depois que ele foi curado, ele esqueceu de Deus. Então nós devemos entender que os problemas que vêm na nossa vida devemos aceitá-los de maneira positiva, eles são bons para nós. Você se lembra de quando aquele homem maluco atacou Goshala? O tempo todo eu continuei dando harikatha. Eu não parei de dar Harikata. Eu nunca rezei para, para para Krishna. Eu perguntei para Bhakti Nada Se você quiser que eu devolva, a, que eu fique sem a Goshala, eu vou embora, você escolhe. Shambhava disse, para Bhaktinoda Thakur, mas ele não pediu ajuda para Krishna. Os problemas da nossa vida vêm para que a gente lembre de Senhor. E o verdadeiro problema é esquecer de Krishna. Quando Devi diz, agora ficou tudo resolvido, todos os problemas acabaram. E agora a gente não vai, nós não vamos ser mais atacados, nós vamos viver uma vida confortável. E esse é o verdadeiro problema. Agora, está tudo bem, e nós, vamos, nós podemos esquecer você, Krishna. Quando nós temos propriedades, coisas confortáveis, isso não é auspicioso para procurarmos Krishna. Ela diz, essa não é a minha condição favorável, essa para mim é negativa, porque eu posso esquecer você. O verdadeiro perigo não é o perigo que a gente imagina. O perigo é desfrutar a vida, porque você vai se esquecer de Krishna. se lembrar de Krishna, Então, para se lembrar de Krishna, tem uma regra. Uma regra. Uma, uma ordem que você tem que seguir, e existem coisas que também que são proibidas, então todos os shastras vão rodar ao redor de um ponto central. Então, existe o que nós precisamos fazer, as regras que nós, do que a gente precisa fazer e as regras sobre o que não devemos fazer. Tudo isso depende de um, outro, de um único ponto. O que é escolhido, o que você deve fazer e o que você não deve fazer, rodam em volta de um ponto. Isso é para te ajudar a se lembrar sempre e depender do Senhor Supremo. Nunca esqueça o Senhor Supremo. Então, as regras. É, do que nós devemos fazer e as regras do que é proibido tudo isso volta roda ao redor de se lembrar sempre de Krishna de nunca esquecer Krishna é por isso que elas são feitas Esquecer o Senhor é proibido. E esquecer o Senhor. O Supremo é proibido e se lembrar dele é o nosso único objetivo. Então, todas as regras, as regulações: você pode fazer isso, você não deve fazer aquilo, você deve vir até o Rati você tem que tomar prachada, você tem que se lavar. Tudo isso roda em volta de nunca se esquecer de Krishna, mesmo quando você dorme. Quando você dorme. Ba, Bhagavan Kijaya, você deve pronunciar esse remédio. Você vai tomar remédio, você deve dizer esse outro mantra. Sem que pensar em Vishnu. Vishnu. Quando você toma prachada em Janardana. está escrito assim. Todos eles são Krishna. Então, para cada então, das nossas ações, existe uma invocação para Krishna. Se você caminha, você fala Vamanadev Maharaj Bhagavan Jai". quando você dorme Padmanabha, você vai para a floresta e lá também você tem que se lembrar de Deus. Quando você entra na água, quando você vê o fogo, todo o tempo você tem que se conectar com Krishna. Então, hoje de tarde, nós vamos discutir porque o parikrama é a melhor maneira. Hoje, nós vamos ter que começar agora. Agora, nós fizemos uma introdução. Agora, nós temos que nos lembrar que o Ji Maharaj, diante da partida de Krishna do mundo material, está se sentindo perdido porque Krishna está indo embora do mundo material. E por que Udhava de Maharaj chora? Porque ele não consegue ficar sem Krishna, nem mesmo uma fração de segundo. Sem Krishna, Udhava não pode sobreviver, nem uma fração de segundo. Então Udhava vai orar para Bhagavan Sri Krishna, vai dizer, ó oh, Prabhu, você está indo embora desse mundo material, por favor, me leve com você, sem você, é impossível para mim ficar. Eu já disse isso de Shambhaba algumas umas aulas atrás, mas Krishna vai dizer, você merece ser meu servo, e você disse que você era meu servo, Então, portanto, é seu dever carregar minhas instruções. Eu estou indo embora, mas eu preciso que você faça determinadas coisas para mim. Krishna diz: no momento em que eu abandonar o mundo material, quando eu abandonar este plano terrestre, naquele momento, Kali vai vir e vai começar a tomar controle de tudo. Kali já está vivo. Agora ele está esperando. Ele está esperando eu sair daqui, como um trem que, que, que está pronto para entrar na plataforma. Ele fica esperando um pouco, porque ele tem que esperar que o sinal verde abra para ele poder chegar. Kali já está aqui, diz Krishna, mas ele está esperando a hora que Krishna vai embora do mundo material. Bhagavan Shri Krishna vai dizer isso, essa é a situação. Então, assim que eu sair daqui, Kali vai imediatamente entrar e começar a tomar controle de tudo e contaminar o coração de todos, todas as pessoas. Kali, é muito, Kali Maharaj é muito poderoso. Aqueles mesmos que são chamados de sábios, Martíbala Tirta Goswami Maharaj dizia, frequentemente ele dizia isso, os assim chamados sábios, os verdadeiros sábios são bons. Vamos supor que uma pessoa alcance. está fazendo bhajana e alcance 70% de sucesso, 80% de, de sucesso espiritual. Cole pode vir a disturbar até mesmo essas personalidades que estão se dedicando à vida espiritual e criar problema entre os sábios. Aqueles que alcançam a perfeição, não, eles não têm problema. Mas aqueles que estão no caminho Koli, pode, pode tentar derrubá-los, criar momentos de atração pela matéria, por homens e mulheres. Alguém pode sentir atração por dinheiro, por posição. Tudo isso pode acontecer por conta de Kali Maharaj, mesmo que alguém esteja fazendo o processo espiritual. Somente os, os Mahabhagavatas estão livres disso. Então, alguém pode até trair seus irmãos espirituais por conta disso, seu Guru. Koli entra, Kali Maharaja entra na mente das pessoas e cria problemas, e ninguém pode freá-lo. Ele cria grandes problemas. Então, Krishna vai dizer isso para Udhava, Kali vai criar problemas, então eu tenho um plano, manter você como meu representante aqui no mundo material. Para que as pessoas possam, as pessoas inocentes possam ter a chance, a possibilidade de alcançar o Bhagavad Dharma, os ensinamentos que eu gostaria de pronunciar. Você tem que repetir isso para eles. Yudha Maharaj diz, como é que eu vou poder pregar? Eu sou um tolo. Não tenho conhecimento, não tenho nada. E Krishna vai dizer: bem, você não precisa fazer nada. Sua mera presença é boa para o mundo inteiro. É benéfica para toda a civilização. Como Mahaprabhu disse para Haridas Thakur: Haridas era um precioso Haridas é a joia preciosa da terra. Haridas é a joia preciosa da terra. Sem essa, sem essa joia, agora que Haridas se foi, Priti vima, a mãe terra está se sentindo completamente perdida. Ele, Haridas, quando se foi, deixou a terra vazia. Então, quando um Vaishnava vai embora do mundo material, Priti a Mãe Terra, ela é chamada de Kamakadevi, ela chora. Quando os Vaishnavas abandonam o mundo material, Priti Ma, a Mãe Terra, ela se sente perdida, ela fica em estado de choque e chora. Então, para checar essa situação, o Senhor Supremo, é só em deixar, enfrentar esses problemas udava no mundo material. Somente a sua presença aqui será suficiente. Enquanto houver um Vaishnava no mundo, ele pode distribuir auspiciosidade, bênção. Nós vimos Guru Maharaj deitado na cama, deitado. Ele estava deitado, ele não falava nada. Mas a presença dele regulava tudo no tempo. Ele estava já velhinho e não falava nada na cama, mas só a presença dele de Shambhava, a presença de Bhakti Pramod Puri do Maharaj. E Udhava diz, você pode responder se alguém perguntar algo para você. Você sabe as respostas. Udhava disse, mas eu não tenho conhecimento, como eu posso dar respostas? Udhava, você pensa que você não é culto? Que você não é uma alma realizada? Mas saiba que nem nos planetas celestiais tem alguém tão sábio quanto você. Udhava, por conta da sua humildade, você fala dessa maneira. Mas eu tenho certeza que não existe nenhuma personalidade, nenhum devata, Nenhum Deus. tem tanto conhecimento quanto você. Mas porque você é humilde, você fala que você não sabe nada. Udhava Maharaj chora e ora. Se você me der ordem para pregar, você precisa me ensinar. Na verdade, Udhava já é um grande sábio. Mas ele pede assim mesmo que Krishna ensine para ele. Nós já falamos do Uddhava Sambhad. Ele é um discípulo de Brihaspati. Mas, na verdade, nós não podemos nem comparar Brihaspati com Uddhava. Udhava é superior ao próprio guru, porque, na verdade, ele toma a Shiksha de Krishna. Aparentemente, ele é um discípulo de Brihaspati está escrito que ele é um discípulo de Brihaspati. Como nós dizemos que Bhakti Thakura era um aluno de Vidya Sagara. Nós dissemos isso, inclusive, não? Desse grande intelectual famoso, Bhakti Noda Thakura estudou com Vidya Sagara. Mas nós dizemos que Mahaprabhu é um discípulo de Ishvara Puripada. Ele tomou sannyasi de Keshav Bharata. Isso é o que nós dizemos. Quando esse tipo de comentário, quando fazemos esse tipo de comentário, O filho de Adwaita Gosai, ele era muito pequeno. O nome dele era achutananda Ele andava peladinho, brincando. E Adwaita Gosai perguntou, quem é o Guru? de Chaitanya Mahaprabhu. Aí ele vai dizer que Mahaprabhu, ele vai responder. Você, ele vai dizer Chaitanya Mahaprabhu é discípulo de Ishvara Pudipada e de Keshavabharata e ele tomou Sannyas. Aí o menino que estava ali correndo falou, papai, você é uma personalidade tão, impressionante, tão importante, você vai dizer que ele é discípulo desse e daquele? Ele é Mahaprabhu, ele é o Senhor Supremo, diz o bebê, o menininho. E o pai fica feliz com essa resposta do filho, abraça ele e beija ele. Mas mesmo assim, pra Mahaprabhu, como sendo o Senhor Supremo, ele vai aceitar um guru, porque essa é a regra. E se o Senhor Supremo não o fizer, ninguém vai aceitar Guru. Ninguém pode se tornar o Guru do Senhor Supremo, na verdade, porém. Então, quando Krishna fala, Udhava e eu somos não diferentes, quanto conhecimento tem Udhava? Uddhava não é menos do que eu, diz Krishna. Não existe uma diferença de um átomo entre Krishna e Uddhava. Um átomo é algo invisível, mas mesmo assim não existe nem essa diferença. Então como poderíamos dizer que Uddhava é discípulo de Prihaspati? Udhava poderia ensinar Brihaspati. Ele é um grandíssimo volta Está servindo Krishna. Então, dessa maneira, Uddhava está descrito no Bhagavatam como um discípulo de Brihaspati, Shiksha Brihaspati. Então, Uddhava vai responder quando o Senhor Supremo diz: Não existe ninguém igual a você, nem nos planetas celestiais, e no céu, Brihaspati está lá. Então, se Brihaspati está lá entre os semideuses, como é que Krishna diz que entre os semideuses não tem ninguém que tem mais conhecimento que ele? Então, é verdade isso que Maharaja está dizendo, que Uddhava tem mais conhecimento do que o próprio Guru. Então, Maharaj agora vai fazer um outro exemplo. Um exemplo de Madhvacharya. Madhvacharya é o guru de Ishvara Puripada que inicia Mahaprabhu. E ele toma a iniciação do próprio Vyasadeva. Deva. tem tanto conhecimento que quando o guru quer lhe dizer alguma coisa, ele corrige o guru. Então, ele, não estamos falando de Vyasadeva Deva agora. Ele tinha um guru materialista, um guru aqui chamado Achutapriya. Ele vai confessar que ele vai confessar, Madhuacharya tem mais conhecimento do que eu. Mesmo ele sendo um guru, Maharaja agora está falando de Madhuacharya, não? Né? Madhvacharya tinha mais conhecimento do que o Guru, porque ele era o próprio vaio, ele era o semideus do, fo, do vento. Então o Udhava fala, se você quer me fazer um, um, um representante seu aqui, me dê então conhecimento para que eu possa carregar suas ordens. Então o Senhor Krishna começa a falar sobre, e dá seus últimos conselhos para o que são conhecidos como os últimos conselhos de Krishna Uddhava antes de abandonar o mundo material. Porque Krishna sabe que o momento que ele sai, Kali começa a fazer sua política para tomar controle do mundo. Kali ainda não veio porque Krishna está aqui. Sob o poder de Kali Maharaj Kali começa. começa, ah, por, por conta do poder de Parikshit Maharaj, de alguma maneira Kali também é, é, é freado. Enquanto, mas quando Parikshit Maharaj se vai, então Kali realmente vai agir de maneira pesada, massiva, em todos os lugares, sem nenhum motivo, as brigas começam a estourar as guerras nucleares, a Ucrânia, a Rússia, tudo isso ocorre por conta da ação de Kali Maharaj. O que você alcança através da guerra? Qual é o resultado? Você perde tudo com a guerra, não é? A guerra é uma maneira de perder tudo. Então, por conta do falso ego, as pessoas vão dizer, agora eu vou lutar com você. Lembre-se desse verso. Quando um problema vem na sua vida, você não deve eh, surtar. Você tem que pensar que é uma coisa positiva, porque os problemas nos fazem pedir o abrigo de Krishna. A doença é boa, porque eu me torno humilde. Eu posso entender a minha instabilidade da vida, a fragilidade da saúde. Prabhupada Bupada sublinhava esse fato. Sim, vou parar aqui porque o tempo é limitado. Esse é o verdadeiro problema, ter pouco tempo para fazer Bhakti então, Desmaharaj. Tentei entender o, é, os pontos principais do que está sendo dito e realizar tudo isso.